Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank Guard Today. Sim, hoje é o um grande dia para você ter um trabalho com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. E se você tem dificuldades em dar um bom feedback porque tem medo da sua equipe confundir e achar que é uma crítica pessoal, esse vídeo é para você. Eu sei, é sempre delicado a gente apontar falhas isso pode ser uma dificuldade também de comunicação entre você e a sua equipe. Mas se a gente quer ter uma relação saudável e profissional, é importante saber abordar as falhas como grandes oportunidades e não apenas para melhorar o nosso processo, mas também aprendermos com elas. E é para isso que serve o feedback. Essa palavrinha mágica significa papo estruturado entre você e todos que fazem parte da sua equipe. Quando você for oferecer um feedback, foque sempre no fato, no que aconteceu, no processo, e não naquilo que você sentiu ou ainda está sentindo. Como você reage e administra o seu sentimento deve ser trabalhado com inteligência emocional. A gente fala em outro vídeo. E se você ainda não entende por que a cultura de feedback é tão importante, eu vou listar aqui Dois exemplos de situações chatas causadas pela ausência dessa conversa tão importante. A primeira delas, a maioria dos problemas existentes no trabalho são decorrentes da má interpretação e de falhas de comunicação. E a segunda, quando não há uma cultura de comunicação clara, abre-se um espaço fértil para fofocas. Sabe aquele diz que me diz? E aí cria-se antipatia, inimizades, nem preciso dizer que é extremamente prejudicial para você criar um ambiente saudável e harmonioso. E por isso que eu trouxe aqui no vídeo um passo a passo fácil para que você possa seguir e aplicar no seu dia a dia e tornar o feedback uma prática frequente. Assim você foge da, da fofoca que a gente vai combinar não faz bem para ninguém, né? O primeiro passo é o seu estado de espírito, ou seja, Seja positivo, demonstre interesse no tópico e, principalmente, no crescimento da pessoa ou no ajuste do processo. Segundo passo, esteja estruturado. Agende um bate-papo pessoal por Skype, fale com a pessoa que você quer conversar com uma pauta. O terceiro passo, seja responsável e sensível. Coloque-se no lugar do outro como observador. Quarto passo, seja específico. Tenha os fatos e foque apenas em um assunto. Quinto passo, acredite na outra pessoa. Deixe ela falar, seja também um bom ouvinte. E o sexto passo, agradeça. Crie um plano de ação e agende um follow-up. Só assim você conseguirá ter um ambiente de trabalho harmonioso e confiável. Para ser um líder que inspire confiança, ofereça feedbacks frequentes, estruturados e não abra espaço para fofocas. E eu tenho uma pergunta para você, que tal exercitar a sua capacidade de dar um bom feedback agora? E deixe aqui para mim nos comentários como foi. E deixe o seu comentário aqui ou lá no nosso blog, inclusive lá tem outros materiais sobre esse mesmo assunto para que você possa ler, baixar, compartilhar e se aprofundar nesse tema. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser.